Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu tô tendo problemas com meu filho. Ah, é? Ah. Eu tô com problema com o filho, filho da... Filho? Você não tem filho? O filho da empregada. Ah, tá. Mas o meu problema é que eu quero que meu filho vai estudar engenharia mecatrônica nos Estados Unidos. Mas ele pode estudar engenharia mecatrônica aqui. É, mas aí não aprende inglês. Okay. E você sabe, inglês é fundamental. E ele não quer? Não quer, ele é louco, ele ficou louco, ele tá completamente pirado. Sabe o que, que ele quer? Ele quer estudar cinema na Polônia. Cinema, documentário. Quem é que vê documentário? E ninguém fala polonês, É, é de um Deus. problema mesmo, é. e aí? E aí que ele vai ter que fazer o que eu quero. É, mas o meu caso é diferente, sabe? O filho hum. da empregada... Eu sei, eu sei, é chato, meu. A gente com tanto problema, com tanta coisa para fazer, ainda tem que se preocupar com o filho de empregada. Tem a santa Olha, paciência. mas paciência preocupo mesmo ah. sabe o Vanderclay, ele pera, é uma pessoa pera, pera. como é o nome dele Vanderclay. Ah meu Deus isso é um problema porque quando ele for procurar um emprego e apresentar o currículo vão ver que ele não tem boa formação porque quem tem boa formação não se chama Vanderclay. se chama Mateus Bruno Daniel Carolina é um problema o Vanderclay é canhoto Sabe o que é ser canhoto e ter que usar um abridor de lata? Ter que usar um lápis de cera e ir esfregando a mão por cima e borrar tudo? Ter que sentar numa cadeira, lá na escola, que tem a tábua do lado direito? Ele reclamou disso? Não, eu vi! Hã? O Van mora longe... Ah, morar longe é complicado. É péssimo. Devia ser proibido. É muito difícil para ele estudar todo dia. Todo dia não. Toda noite. Ele estuda à noite. Tá aí uma coisa que eu não entendo. Pra que estudar de noite em tanta escola boa de dia? Porque de dia ele tem que trabalhar com o pai dele na padaria. Ah, ele é padeiro. Ah, Que lindo. Eu acho essa profissão linda. Ele tem 14 anos. Pode até ser padeiro, mas ele tem que poder estudar antes. Isso aí não, Sei não. Você já viu algum padeiro canhoto? Mas ele não quer ser um padeiro canhoto. Ele quer ir para a universidade e fazer engenharia mecatrônica. Jura? Mas ele podia ser meu filho. O Vanderclei é negro. É, não podia. Esse é difícil. Né? Mas ele pode usar programa de cotas do governo. Ele tem que trabalhar de dia e, pra ele, a única opção seria ir pra faculdade à noite que é particular e cara. Vai ter que ser padeiro. Ou morrer. Ai, credo. Hum. Você sabe que o Van de Klee, ele mora num lugar muito perigoso. Tem 14 anos, trabalha de dia, estuda de noite, é negro. Pra levar um tiro, olha, é fácil. Bobiô dançou. Não, é só ele tomar cuidado. E esconder que ele é preto? Você sabia que no Brasil, mais da metade dos homicídios acontecem entre jovens de 15 e 24 anos? Destes, 71% são de jovens negros. E destes, 93% do sexo masculino. Não se preocupa. Não vai acontecer nada com o Van de não. Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai. Viver não é uma questão de sorte. É uma questão de direito. Para cada um branco assassinado, três negros têm o mesmo destino. Tá certo. O Van de Clay é preto, mora em lugar perigoso, trabalha de dia, estuda de noite. Eu não sei nem como perguntar uma coisa dessa, mas... Tem alguma chance dele de morrer de morte natural? Duvido. O Brasil está moderno, sabe? Cada vez mais menos se morre de morte natural. Um país moderno tem também um jeito jovem de morrer. Thank you.